existem inúmeras possibilidades de você montar o teu estilo atemporal sem que você fique refém de cor, de shape, de modelagem, de estampa. E eu falo isso para você não confundir o estilo atemporal com o normcore ou com o estilo básico, tradicional ou clássico. São estilos diferentes, tá? O atemporal não tem nada a ver com o estilo pré-definido. Mas se você tiver um estilo básico, e você quiser usar a calça jeans com a camiseta, tudo bem. A camiseta branca vai ser, sim, uma peça do seu atemporal. Se você é uma pessoa que gosta de estampa animal print, isso vai ser o seu estilo tradicional. Porque você vai conseguir... o seu estilo atemporal. Você vai conseguir trazer isso para você e usar mesmo quando não estiver na moda.